Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Este é o condomínio Malibu, na praia de xangri lá, Rio Grande do Sul, 120 km da capital, Porto Alegre. Um dos condomínios mais luxuosos aqui do nosso litoral. O nome já diz, né? Malibu. E hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa, arquitetura moderna, gente, concreto aparente, ripado. A casa tem uma linda vista para o lago, a casa a gente ficou pronta há pouco tempo, ela está mobiliada, decorada, uma casa sensacional. Quero que você venha comigo agora, a gente vai desbravar, fazer um tour detalhe por detalhe dessa linda mansão aqui no condomínio Malibu em shangri -La. Chega aí! Gente, essa linda mansão tem 356 metros de área privativa construída. O terreno tem mais de 380 metros. Ela tem cinco suítes, mobiliada decorada e está à venda no valor de R$ 4.800.000. Proprietário, estudo é receber imóvel de menor valor aqui na praia. De Shangri-Lado, do Rio Grande do Sul, é óbvio, né? E estuda a proposta também. Gente, eu comecei aqui na fachada, dá uma olhada nesse ripado aqui na garagem, gente. Vê se não é sensacional isso aqui. Isso aqui é uma obra de arte, meu cara. Lindíssimo! Olha só, parece que você entrou dentro de uma revista e agora está desbravando a casa da revista. Vai dizer que não é, isso aqui é uma capa de revista, meu cara. Então aqui é abrigo para dois carros, eu abri tudo aqui, gente, acessa acesso a todo o living aqui. Abertura de PVC automatizada. Aliás, a casa a gente é toda detalhada nos mínimos detalhes. Eu quero te mostrar. Começando aqui por essa porta. A largura dessa porta aqui, gente, ó, tem uns 5 cm no mínimo. Toda ela é pivotante, madeira tá, gente, ó, ripado continua aqui. Lindíssima, né? Então, seja bem vindo à sua casa aqui no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, então, à sua mansão aqui de dos sonhos, né? Olha só, gente, eu, vou, eu já vou te mostrar o living. Aqui atrás de mim a gente tem um lavabo e tem um, uma suíte terra, tá? Eu vou começar a te mostrando a suíte terra porque depois a gente vai pra frente, tá? Ó, então aqui a gente tem uma cama de casal, lindíssima, maravilhosa. Aqui a gente tem um guarda-roupa, gente, duas portas. Espera para o ar-condicionado split aqui pra colocar o televisor. Aqui acesso à suíte, a, o banheiro da primeira suíte, a suíte térrea. E agora eu quero te mostrar o lavabo, gente. Nós temos um lavabo aqui, gente, ó. Dá uma olhada aqui. Olha só, aqui nós temos um lavabo todo em granito com a cuba esculpida. Coisa ostor. Olha que espelho diferente, gente. Lindo, né? Agora sim eu quero te mostrar o living da casa aqui. Living maravilhoso, gente. Olha só esse sofá, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lugares Olha só essas poltronas Lindíssimas, maravilhosa Aqui nós temos então um living Tranquilamente aqui para umas 10 pessoas uh, A lareira, gente, ó A lareira, ela é a lenha Modo tradicional, revestida aqui com São Gabriel preto e madeira Aliás, olha, esse, olha o detalhe da madeira, gente Linda, né? Uma estante toda em concreto E madeira, feito sob medida para você não é demais? É demais, meu cara Olha só o detalhe, gente Tudo aqui tem madeira também E olha esses quadros Que diferente, gente Lindo esses quadros, né? Uma alzão a As pessoas afro, né? As pessoas mais moreninhas <risos> Olha só uh, Gente Aqui, então, nós temos um televisor, tá, gente? Aqui, maravilhoso Esse aqui deve ter tranquilamente Mais de 50 polegadas É grande Grande demais, a lenha já tá ali, é só você fazer fogo. Apesar de ser praia aqui, gente, as estações são bem definidas entre frio e calor. Então, a época é um pouco de frio. Frio nós estamos dizendo aqui no máximo, no máximo, se der um hiper frio, aqui 5, 6 graus. A média do inverno aqui é 10 graus, 15 graus, mais ou menos essa é a média. Aqui eu acessei já então a sala de jantar. Olha que mesa linda, gente! 10 pessoas. Olha que vista você tem fazendo um jantar aqui, um almoço para a sua família. Pode ser que não é demais. Linda, né, gente? Aqui à minha esquerda, nós temos aqui, então, gente, ó, uma adega e uma cristaleira. Aqui para você colocar suas taças lindas, maravilhosas. E aqui para você colocar... Eu acho que é uma cristal... Uma... Não é, aqui é para revista, gente, ó. Não é, então, para... Para você colocar seu vinho. Mas não se preocupe, nós, nós demos um jeito. <risos> além de colocar o corretor compra o vinho para você tá bom uh, gente olha só a cozinha lá mas já vamos para a parte que mais interessa que é aqui atrás ó gente olha que paisagismo lindo que tem essa casa aqui gente ó Des, desde o canto dela aqui todo cantinho ó ela não encosta tá do vizinho mas tudo bem cuidadinho bem planejado Dei uma volta e achei vocês doidos aqui, né? Ó, aqui nós temos uma sala de contemplação, um espaço assim, você bota a champanhe ali senta aqui. Até vamos fazer aqui, ó, baseado em fatos reais. Vamos ver aqui, ó. a gente sentei aqui, botei o pé aqui. Olha que vista linda que eu tenho aqui, gente. Enquanto sua esposa se balança aqui, você vai abrindo a champanhe. E aquele cunhado seu que só vem aqui para comer sua carne com a sua cerveja, tá fazendo a churrasquinha ali. Olha que lindo, Nós temos, aliás, duas churrasqueiras em menos de 10 metros quadrados. <risos> Eita, gauchada, gosta de fazer churrasco. Quem não gosta, né, gente? Também, a melhor carne do mundo, né? Então tem que fazer churrasco. Olha aqui o balancinho, gente, ó. Olha, aqui, olha a vista que você tem daqui. Que linda, né? Gente, aqui nós temos uma piscina em concreto, toda revestida com pastilhas. Temos deck molhado, ela tem iluminação, tem hidromassagem, tá, gente? Ela tem espera para aquecimento. E olha a vista que você tem daqui do deck, gente, ó. Olha que linda essa vista, vai dizer que não parece Malibu na Califórnia? E você não precisa ir até lá para comprar uma casa, é só você contatar o corretor, Diego Rodrigues, seu amigo corretor da praia, <risos> e comprar sua casa na Malibu Gaúcha Brasileira. Vou dizer para você que Shangri-La é a capital dos condomínios do Brasil. Nós temos aqui praticamente 10km de praia, nem isso e mais de 100 condomínios, mais de 100 condomínios e menos de 10 km de praia, isso é demais, tem para todos os gostos, aliás, se você tem uma casa à venda também num condomínio, quer que ela apareça aqui, contate a gente aqui embaixo na descrição, tá bom? Olha que vista linda, gente, nem dá vontade de sair daqui, linda, né? Olha aqueles ripado ali, tem umas arandelas, umas LED, ali nós temos duas suítes, eu vou te mostrar, vem comigo então, nós temos que passar na cozinha que a gente não viu, mas antes... Aqui nós temos um espaço gourmet, lindo, maravilhoso, todo de São Gabriel preto escovado também, gente. Aqui a churrasqueira, gente, olha só, uma, é uma churrasqueira, mas uma churrasqueira diferenciada. Aqui nós temos uma paeja, você bota a brasa quente aqui e pode estar tá assando aqui do lado, pode levantar, baixar também aqui. É sensacional, essa aqui sim, gente, olha, nem eu sei como é que liga isso. É outro nível de churrasco, né? <risos> Vamos abrir isso aqui, tô curioso também com vocês. Olha que bacana. Top, né, gente? Aqui a gente tem a pia, tá, gente? Isso aqui é só um espaço gourmet aqui da piscina. Ó, tem espera também elétrica ali embaixo. Olha só, você tá aqui fazendo um churrasquinho. Olha que vista que você tem. Ó, fazer que isso aqui não é um paraíso? Olha que tranquilidade, meu cara lindo demais né tá esperando o que para chamar o corretor para mudar de vida vem morar no Rio Grande do Sul gente eu abri tudo toda todas toda as venezianas aqui todas as portas e ela tem um detalhe ela entra para dentro da parede gente ó olha só nós temos aqui deixa eu só fazer uma panorâmica aqui nós temos aqui mais de 10 metros de porta de vidro ó Cadê a porta estão todos dentro da parede ali, gente. Olha que não é top isso aqui, gente. sensacional, né? Bastante LED, bastante arandela no pátio, iluminação. Agora sim, a gente chegou na cozinha. Olha que cozinha linda. Me diz se não é uma cozinha de capa de revista. Vê se não é uma cozinha mais bonita que a capa da revista da Vogue, vai dizer? Gente, isso aqui é mais bonito que frango assado. <risos> Já vi um frango assado girando assim, é bonito, né? <risos> Ainda mais quando tá com fome, né? Gente, olha que churrasqueira mais outra, ó. Duas churrasqueiras em 10 metros quadrados. Essa aqui é automatizada também. Aperta o botãozinho e os espetos ali. Aqui sim, nós temos uma cervejeira e a sua adega para você colocar os seus vinhos, as suas bebidas geladas. Estão aqui embaixo. Bastante tomada aqui. A gente tem um desnível aqui ó do granito. Um fogão aqui, gente, cooktop. Aqui nós temos embaixo um forno. Onde é que está aqui? Máquina de lavar louça. Onde é que está o micro? Vamos achar ele aqui. Me ajudem. Acho que não tem, não achei. Tem tá um lugar aí escondido. <risos> vamos abrir tudo aqui, gente, ó, vamos abrir. Vamos lá. Espaço aqui tem, aqui, aqui tem embaixo tem só a gaveta pro carvão, aqui é a lava-louça, aqui armários, armários da pia. Olha que torneira mais doida, gente. Linda, né? Aqui tem um chuveirinho, água quente e fria. maravilhosa A lixeirinha tá aqui, gente, ó. Outro nível. Se fosse lá em casa, tinha que botar um caminhão do lado aqui. <risos> eu gosto de fazer surgir bagunça, né? Então, gente, ah, não tem micro. O forno tá ali, né? Pois eu, se tiver, eu aviso vocês, mas não achei. Aqui uma geladeira, então, gente, ó. Grande, que o estilo... Eu gosto de falar que é estilo Rambo. Olha o tamanho aqui, gente. Novinha, ó. Nunca foi usada, gente, ó. Você tem que comprar uma casa nova, você tem uma geladeira nova. Ó, aqui a gente tem, então, gente, ó... Uh, aqui área de serviço e gente eu achei o micro sabia deixa eu te contar olha aqui comigo vem cá aqui tem um nicho tem um espaço você vai clicar aqui ó. aí tá o espaço do micro Ah, achou que a tua casa ia estar tá sem micro sem desculpa para comprar agora é só chamar o corretor <risos> exaustor aqui gente ó olha que vista linda meu cara linda essa casa né Arquitetura moderna E eu quero te mostrar agora os dormitórios lá de cima suítes Você vem comigo? Você está comigo no vídeo aí? Deixa aquele like e compartilha, gente A tá trabalho de fazer esses vídeos, sabia? E claro que o interesse principal é vender Mas O principal objetivo é não desistir É não parar de fazer vídeo Olha só um detalhe, gente aqui ó. Eu subi aqui em cima, estou aqui em cima da escada Aqui nós temos vidro é, olha a clarabóia que nós temos aqui, gente ó. Olha que lindo isso, meu cara Diz que não é sensacional? É sensacional, né, gente? Aqui a gente tem, então, uma, um, um mezanino com uma sala de estar Lindíssima, gente, aqui Vamos chamar de sala de cinema Olha que lindo, gente Olha o espaço que tem aqui, tapete, espera para televisor A gente tem aqui, gente, um sofá lindíssimo Dá uma olhada nesse sofá aqui, maravilhoso. Ali espera para o ar-condicionado. Então eu vou passar a mão disso aqui. É madeira mesmo, gente, ó. O televisor vai aqui, tem LED aqui embaixo. Essa casa de noite aqui deve ser linda, gente. Maravilhosa, né? Olha a vista aqui, gente, ó. Vista não é uma capa de revista isso aqui? <risos> linda, né? Vamos conhecer então a primeira suíte, acabei de entrar nela, aqui o banheiro dela, essa aqui é uma suíte de casal, duas cubas, nicho maravilhoso, aqui já tem, já tem um box de vidro, o nicho deve ter uns dois metros e meio, aqui então é a cama do casal, e aqui nessa suíte nós temos uma abertura que dá vista aqui para a rua da frente da casa, mais um jardinzinho aqui de pedra para você colocar o que quiser aqui na frente, uns vasos, umas plantinhas... Guarda-roupa, quatro portas, cinco portas na verdade, com nicho. Lindíssimo, maravilhoso. Essa é a primeira suíte, com LED aqui atrás também, fica de LED. Espaço para o televisor. Piso é porcelanato, gente, esqueci de falar. Porcelanato, um por um acetinado, tá gente? Ele não é polígono brilhoso, ele é acetinado, que imita concreto. Olha, gente, que vista linda. Saiu do quarto tem essa vista. Aqui a gente entrou na segunda suíte então Aqui o banheiro da segunda suíte Linda, maravilhosa Aqui então é o quarto dos guri, Duas camas de solteiro Também tem vista pra rua Olha só que legal aqui gente, ó Parece uma lápia Ai, ai, tô brincando tá gente A casa é linda, não parece uma lápia é Só colocar um televisor aqui Fica top Aqui o guarda-roupa gente, ó Três portas, aberturas PVC automatizadas, todas com tela mosqueteira, lindíssima, maravilhosa. Agora vamos conhecer as outras duas suítes, nós vimos três, duas aqui em cima e uma lá embaixo. Agora vamos conhecer então as outras duas, vamos entrar aqui pela esquerda, ó, ó acabei de entrar aqui, aqui a gente tem um banheiro da terceira suíte aqui de cima, lindo, espaçoso, um nicho também combinando olha esse detalhe aqui gente ó esse esse cara que lindo isso aqui nem dá para ver onde é que é a emenda será que é pedrinha por pedrinha é o mesmo do nicho lá ó. lindo né E é o mesmo daqui também do espelho <risos> é o mesmo do espelho né gente vem cá que eu quero te mostrar a vista que tem essa suíte gente olha só seja bem-vindo à sua suíte em xangri la Rio Grande do Sul Olha essa vista aqui que maravilhosa, meu caro. Olha que vista linda deitada aqui na cama, você consegue enxergar o lago, a ponte. É demais isso aqui, gente. É um espírito de paz aqui que você não tem noção. A gente vai ficar mais em paz ainda se você comprar essa casa. <risos> ai, estou brincando, tá, gente? Olha que linda essa vista para pontezinha, gente. Tem um ali tem uma ilhazinha, ó. Tipo um pier, um lounge, você pode ali pegar um vinho, tocar violão, fazer o que quiser ali é lindo demais, aqui tem um canteirinho também gente, você pode botar a plantinha, ali é a sua piscina, abertura PVC automatizada também, espera para o televisor, aqui tem um detalhe gente, que poucas pessoas se atentam, ó. o gesso tem um desnível aqui, para que que é isso aqui Diego, para você colocar a cortina automatizada, chama-se cortineiro isso aqui, então você coloca então a, a cortina no controle remoto, pessoal encostar aqui, para a porta não bater, e agora sim, você está pronto para entrar na suíte principal? Olha só gente, atrás da porta, tem um espelhão aqui lindo, ó. olha só, gigante. E aqui tem um detalhe para a porta não bater lá no espelho, ó, viu? Fica tranquilo, não vai quebrar o seu espelho, tá bom? Ó, Então bem-vindo à suíte principal, aqui também tem um espelhão atrás da porta. Olha o tamanho desse banheiro meu cara, gigante né? lindíssimo, olha o tamanho do nicho também, deve ter, vamos entrar aqui, deve ter mais de 2 metros, olha gente, lindo, dois chuveiro, duas dois, dois janelas boreal ali, um espelho aqui gigantesco, duas cubas, porcelana, e agora nós vamos acessar a sua suíte principal, seja bem-vindo a sua suíte, meu cara, olha que linda, maravilhosa, cama de casal, toda ela espelhada, cabeceira aqui gente, ó MDF, Cara, o que, que é isso aqui? MDF MDF também Olha que lindo, gente, ó Com LED aqui em cima Olha, olha a vista que tu tem aqui, meu cara Deitada na tua cama, lindíssima, né? Aqui a gente tem um televisor ali Olha só isso que parece um Cara, isso aqui parece um quadro Uma foto Aqui, guarda-roupa, três portas Tá aberto uma porta aqui E olha essa vista aqui, gente Olha que linda Vamos abrir aqui Pra você ter uma noção Olha que vista linda da sua suíte, gente Maravilhosa, né? Lindíssima Meu caro, tá esperando o quê? Essa casa aqui tá à venda Eu quero finalizar o vídeo aqui Quero te agradecer por ter visto até o final Tem interesse, chama a gente Porque essa casa vai vender Uma casa dessa aqui à venda Mobiliar decorada Gente, por menos de 5 milhões Não tem muito no mercado não, hein? Zero quilômetro, bala Vale a pena você vir conhecer Quero te agradecer, que Deus abençoe Seu dia, sua semana, te saúde e paz Até o próximo vídeo Um abraço, seu amigo corretor Tchau gente, até mais Não esqueça de clicar e compartilhar Esse vídeo aí pra me ajudar, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, você, semana